O pastor Demar, diga que é mentira, pastor. Agora, diga aí que é mentira. Você não vai fazer é, né? Estragando o seu ministério por causa de mulher. Vai fazer isso. Diga! Diga que é mentira, pastor! Você vê a você não vai fazer isso? Não vou? Não vai. Tem certeza? Não vai. Já avisei que vai dar merda isso. Vai isso. Tem certeza? Você não vai fazer isso. Tem certeza? Você não vai fazer isso. Tem certeza? Não vai. Absoluta? Você não vai fazer isso. Hã? Você não vai fazer isso? Absoluta? Você não vai fazer isso? É mesmo? Você descobriu a gente aqui? Eu vi o seu carro e vim. Foi? Oi! E aí? Você não vai fazer isso? Não vou? Por quê? Você não é um cara abaixo, você é um Eu ouro, sei! Tá... Agora veja bem, eu fico com o peso aí de quem? Das ovelhas do Senhor. Vem a cá, cara. Que merda, hein? Eu sabia não? Porque o peso tá todo na igreja. Ah, vem a cá. E aí? Vem a cá. Você e vê... aí? Você vê por quê? Hein? Não, eu vim só. Só? Foi, eu vim só. Então faz o seguinte, Charles. Sim, fala. Ah. Esqueça isso. Esquecer por quê? Por quê? Não, você... Com a condição. Você vai pedir o seu pastor Jonas pra sair da igreja. Bora? Mas por que tá Não, bora? Você um bora. Eu vim só, eu vim só. só? Eu, eu pela felicidade do meu filho, eu vim só. A moto táxi seguiu vocês. A moto táxi seguiu vocês e ligou pra mim. Foi? Foi. Por que você tá fazendo isso? Porque eu tenho pena das ovelhas, só eu isso. Ovelhas. É, é. Eu tenho pena das ovelhas, rapaz. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas que, que é o E o senhor, e tá o senhor disse tanto de minha sogra, né? Eu não. Desfio tanto desfio de nada. minha sogra. Foi sim. Trocou a amizade dela, eu não eu, eu Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.